Boa tarde, estamos de volta. Mundial e você chegando. Vocês já sabem quem está comigo, né? Não, imagina. não. não. Mas... Já entramos em live, Armandê Gourmandian. Muito bem-vinda. Obrigada, Samira. Bem-vinda. Ah, os ouvintes, aos ouvintes, né? bem-vindos os ouvintes, bem-vindo Jean, e a todos que estão aqui presentes e ausentes. Na verdade, a <risos> gente estava aqui rindo, porque a live já entrou, a gente está no Facebook ao vivo. Você pode acompanhar esse programa por lá, mandar sua pergunta, a gente pode interagir durante esses 25 minutos, fica bem legal. E a gente estava aqui se divertindo, né? Um pouquinho antes de entrar no ar com o Jean, a Arme e eu, a gente estava batendo um papo assim, Delicioso é. para descontrair, para fazer um programa bem animado para você. E vamos falar de coisa séria. É animado, é alto astral, mas também é Sim, sério. Sim, agora vamos falar né? de coisa séria. Não é? mas o Jean vai olhar para lá? Não, o Jean tá tudo sob controle. Ele tá, não com... é. Ele tá tudo sob, sob controle. controle. Você tá no controle? Total. Você Total. sabe, né? Os ouvintes <risos> talvez nunca viram o Jean, mas conhecem o Jean. É isso que ah, eles falam Ah, no meu programa eles gente. ouvem a voz dele direto, viu? Armin de Gourmandia. Vamos <risos> falar de... Energia fria, vamos falar de radiestesia. Vamos falar do que você chama hoje de medicina do terceiro milênio. Medicina energética. energética é. do terceiro milênio. Explica pra gente de uma forma bem clara, né? O que, que eu entendo por essa medicina energética? Eu estou falando também de uma medicina quântica? Tudo é quântico, né? Hum. Apesar de que algumas pessoas que são muito cientistas, né? muitos científicos, eles uhum. dizem que a física quântica não existe, que existe só a mecânica. Uhum. <risos> Para vir a mecânica é porque já existia a quântica, né? Ah, é uma frequência, é uma, é, tudo é uma ressonância, é uma frequência. E a, em, a física quântica ela não precisou ser provada cientificamente, dizendo no concreto, por alguém, uhum. porque ela é. Ela é o universo. Uhum. E quando eu estou falando de energia, essas energias elas estão nos envolvendo a todo momento. Total, total. Para a cura e para a dor, né? Para a dor, para a cura, para... De, em todos os sentidos, uhum. né? Porque se você está com o um emocional deturpado, você vai querer curar. Quem está com angústia vai buscar a cura da angústia, né? Uhum. Vai buscar a paz, a tranquilidade. Então, tudo é cura, tudo é cura. É, o que eu digo assim da medicina energética, terceiro milênio, da física quântica, uhum. é, é o seguinte. Existe a menor partícula do átomo que chega a ser indivisível. A menor das menores, das menores, das menores. Ela é a física quântica pura. Ela é Deus. Ah, que interessante. Ela vibra. Uhum. É dela que vai partir o restante. Os outros átomos, eles vão chegar a você, uh, formando várias moléculas, né? uh, uh, uh, uh, uh, indo nesse, uh, nesse indivisível. Ele começa por ali. Por ali. O indivisível é o universo em expansão. E é engraçado a gente falar disso, dessa coisa tão pequenininha e depois visualizar o universo. É. Parece que são coisas tão distantes, mas elas e estão é. juntas, e né? É. Quando você fala da energia fria, eu estou trazendo esse, esse átomo indivisível. É, imagina... A, o, o mínimo do mínimo, assim, imagina é, aquele, aquela poeirinha, é muito menos do que imagina, aquela poeirinha. né? Nós estamos vendo a poeirinha. É nano, nano, nano, nano. Nós não vemos. Não. Nós não temos... É, eu, a impressão que eu tenho porque essas coisas são passadas para mim, eu não uhum. sei por onde, mas vem uhum. é, a, a sensação que eu tenho assim, isso é uma sensação tá? é que ela é só uma frequência de som de som? É. por isso que os sons também hoje, eles são tão é, tão importantes nas terapias, né Armin? agora você está falando é verdade. É. Eu não tinha pensado nisso. Ah, quando a gente pensa num mantra, é. por exemplo, a gente está falando num som. Está falando num som. Não é? É interessante é. isso. E o som é que entra, né? É o som que faz ressoar, ressoar né? Ressoar. E, e, e, e, e, e o que eu sinto, o que veio também, é, olha, eu estou ficando arrepiada, é que o som propaga a luz. O som propaga a luz. A luz. São coisas que eu tenho que ficar pensando, né? Muitas é, vezes. Mas pra vem para mim. Eu também. Eu, você veja bem, quando vem aqui para a Armen, para mim, né? Eu fico analisando o que é isso. É, mas tem que analisar, né? Porque parece algo bem. Da onde vem uhum. isso, né? Porque não é uma coisa que eu li. Não foi uma coisa que eu fui buscar. Não é uma matéria científica. É uma intuição. Uma, é como se fosse uma voz que você ouve. É uma voz que eu ouço. Uhum. Né? Então, é mais do que uma intuição. A intuição é um aviso. Sim. Ela te vai. É o terceiro fica, olho é, em ação. Né? Isso. É o terceiro olho, a pineal, tal, tal, tal. Mas isso que eu estou falando é como se eu entrasse num laboratório, visse ali tudo que está exposto... E não tivesse ainda explicação. Entendi. Entendi. E às vezes leva anos e é. anos e anos para comprovação. Quando a gente fala da energia fria, né? Isso. Que a, a energia fria é a que você canalizou, né? É. É, é, que eu pus esse tem nome. mais de 30 anos. Foi em 85. Em 85. Né? Ela, ela é fria mesmo. É. Ela é fria. E ela faz parte de toda essa energia do universo que leva... A cura sim, e a... quais são os, os efeitos da energia fria para gente? Eu posso também utilizar essa energia fria para a prevenção? Pode total, porque é o que eu digo. Apesar de quem trabalha com outros produtos mais concretos uhum. duvidarem um pouco, né? mas nós temos muitas provas, eu não estou nem um pouco preocupada. Uh, o que, que acontece? Ela, ela previne quando ela começa a fazer a leitura né, dos, das suas células, porque as suas células já vêm marcadas com a, a, as doenças que poderão somatizar. Uhum. A depressão é uma doença. Uhum. Ela não era doença, virou uma doença. Pessoas podem ter ou não ter, ou não de ter. acordo com as informações exemplo, das isso, células que ela tem. Quem já não teve câncer um dia nos nossos antepassados? Que talvez fosse até desconhecido. Uhum. Então, nós temos no nosso DNA essa vibração. São informações que estão instaladas nas células é, e vibram na gente. E vibram. Quando você desperta talvez alguma sensação, alguma coisa que emoção, emo, é, alguma emoção muito pesada, vai despertar quem? O que está mais célula. doente? Uhum. O que está mais doente? Com a energia fria, aquela aquela célula ela fica recolhida. Ela vai tratar a emoção, mas não vai afetar a célula. Usando um termo assim, que pode ser isso ou não, é como se eu congelasse aquela informação. Isso, blindasse. Através dessa energia é, fria. É. Por exemplo, por que, que a sala de cirurgia, o, o, o centro de cirurgia uhum. é todo gelado? Por que, que o ozônio é frio e está curando tanto? Porque uhum. o ozônio, a energia fria, tem semelhança. Eu trato pessoas que estão com doenças e estão fazendo aplicação do ozônio. Uhum. Não é injetável. O, o gás mesmo, uhum. o, né, o, que vem como forma líquida, qualquer coisa assim. E essas pessoas, elas vêm e fazem comigo. A cura é muito rápida. Eu não estou dizendo que a pessoa não deva ir na medicina uh, tal ir convencional, a... uhum. tal, alopática... Porém... É uma terapia complementar. Ela é complementar eu, eu, e futuramente ela não vai mais ser a complementar. Tá. Futuramente, uhum. ainda é. Uhum. E onde que entra a radiestesia nesse trabalho? Você fala da radiestesia magnética imantada. Em tudo. Em tudo, em tudo né? Em tudo. Entra em tudo? Em tudo. Uh, uh, você veja bem, nós precisamos das duas fontes. Nós precisamos hum. da energia estrelar, que vem dos pleiadianos, que é a energia fria vibracional curadora. É, será que somos só nós que existimos aqui nesse planeta, nesse universo? Né? Nesse universo, não Infinito. só o nosso planeta é, é, é habitado. Então, existem os seres estrelares e eles já estão vindo. Eles estão vindo, eles estão chegando. Essas informações que vêm para mim, vêm deles. Uhum. Você acha que Fala vem? um pouco dessa conexão que você tem com esses seres. Eu só vou completar e eu, uhum. eu já falo. Então, uh, nós precisamos dela junto com a mãe Gaia, que são os elementos, os elementares. Os minerais, eu trabalho muito com a força mineral, mas uhum. a força mineral dá terra em comunhão com o nosso corpo. Uhum. Porque o teu corpo, o meu corpo, o corpo do Jean, todos os nossos corpos, eles, eles, eles agem através do minerados minerais. Aí, outro dia, eu estava conversando com uma cliente e disse, do pó nós viemos para o pó nós vamos. Por que, que o, nós viemos do pó? O pó é composto do quê? A terra. De minerais. Por isso que nós viemos do pó. E por isso nós temos tantos minerais no nosso organismo. No nosso organismo. Então, nós viemos já no útero da mãe... Com esses minerais. Uhum. Por isso que nós viemos, a, do pó nós viemos e pro pó nós vamos. Também vem só ideias que vem na minha cabeça. Tá. É meu, tá? Tá. <risos> tá. Né, Jean? Agora me conta, da onde vem essas ideias, assim, da, da onde vem essas ideias, ok, você já é. falou. Mas como que é essa sua relação com esses seres estrelares? É, quando que começou e como que você lida com isso? Hoje eu lido naturalmente, uhum. tranquilo. Mas o, o primeiro realmente que eu re, reconheci que veio e me iniciou, Ó, de novo, falo, arrepio. Sim, faz parte. Foi <risos> o meu mestre, Amoria, uhum. né? Ele é meu mestre. Ele não é fácil. Ele dá comigo também não é fácil. É. Então, nós. Só, porque ele fica às vezes bravo comigo, hum. porque ele acha que eu sou muito brilhante, entendeu? Mas eu não sei, não ser Blanc. Ele te dá bronca, Arma? Dá. Hum. dá. Ele mas me... ele te dá as inspirações também. Tudo. E uhum. ele sabe que eu sou assim, mas não tem jeito. Ele já me educou bem, né? <risos> uh, então, esse é, é uma. É um ser que eu vi materializado. Uhum. Ele me avisou sobre os falsos profetas, ele me avisou de tudo. Ele falou que ia demorar muito o meu processo. Tá. Porque não é, é, não é uma questão de você ser iniciada hoje, amanhã você já vai, ser, vai, vai, vai fazer... Não, é, é um alimento, é, assim, é, é uma gotinha de água para o pássaro a cada dia. E você precisa dosar isso todos os Sim, dias. Sim, porque imagina o que eu trago no meu DNA, né? Uhum. Então, assim, tá sendo o meu trabalho há 35 anos, bará, bará, tá. Aí um, eu vi a energia fria tal, que a partir daí começou a vir. Até que um dia eu falei, nossa, eu estava assim, olhando as estrelas, estava parada, querendo receber alguma coisa, e assim, abaixa as mãos, para que você que está com as mãos assim? Você uhum. está rezando o quê? Está pedindo uhum. o quê? Você vai pegar mais ainda o que não deve. Aí eu abaixei. Aí ele falou assim, você já tem a ligação conosco, nós somos os pleiadianos. Hum. Quem faz a cura somos nós que é uma ligação com o Mestre Amoria, com o Arcanjo Miguel, com os Atlantas, que já trabalhavam com os cristais uhum. e com os cristais. E quando você forma as pessoas a, a aplicar energia fria, essa energia ela vai se expandindo. Vai. Por, vai conforme, é como se você iniciasse essas pessoas. A palavra é essa? É, é iniciar. É. Você está emanando essa energia fria para essas pessoas também poderem é, ampliar esse, esse imã, né? É, esse imã. Uh, é assim. Por exemplo, Vai Agora sai um YouTube que está mostrando uma iniciação de duas pessoas que vieram de Chapecó, Santa Catarina. Okay. Eh, pediram para eu fazer a parte para elas, né? Uhum. E eu iniciei. Então, tá mostrando lá. Ali ela até pediu. O tempo todo, depois de iniciada, ela começou a ficar com os braços. Ela não conseguia parar. E, e vários casos assim. Eu tenho, eu tenho até vídeo de mais pessoas que foram iniciadas. Porque veio de uma carga tão forte para elas... A, a vibração, uhum. a frequência dessa energia e a relação delas com os pleiadianos já é, é algo tão forte que ela está precisando, naquele momento mesmo iniciada, ao invés de ficar tranquila, ela precisa passar aquela energia para alguém. Então o próprio corpo dela está pedindo. Quando ela treme, ela está com aquela energia, é. ela está ela vibra, está né? trabalhando, tá trabalhando. Então naquele momento ela vai ter que dispersar aquela energia para para alguém. É, e por isso que eu sempre tenho pessoas lá para receberem no dia de iniciação. Uhum. E nela mesma ela pode se autoaplicar? Pode. pode. Ela já está recebendo nela. Uhum. Automaticamente ela está recebendo. Tá. Então, o corpo dela se manifesta. Tem pessoas que o corpo fica se manifestando nessa frequência durante um mês, dois meses, três meses. Verdade. Por exemplo, eu tenho o Rafael, que ele... Tem algumas entrevistas comigo, ele ainda não é iniciado, ele faz, fez tratamento comigo, mas ele está sempre lá. O corpo, ele já vai fazer três, uns dois meses, três meses que ele uh, recebeu energia fria, assim, que eu passei para ele, né? Eu não, os pleiadianos. Sem é, instrumento. É, eu sou instru Até hoje o corpo dele vibra, não para. Porque essa energia está trabalhando em todas as células. Tá, tudo, a cabeça, a Todas cabeça, as informações nesse é. organismo estão recebendo com, essa vibração. Exa, e com toda a malha neural. Também. É. E a radiestesia é uma força... Eu falo assim, é a cobra no pé, né, os minerais. Porque, na verdade, o pessoal não suporta a cobra. né? Uhum. Mas você visualiza a cobra como um... um, um, um, um que, um, um ser que atrai aquela energia da Terra e te protege. Uhum. Então, é essa força que você adquire. Você está envolvida naquela espiral Sim. e protegida. E de lá vai começar a subir, subir toda, uh, toda... Toda energia... Uh, energia... Como é que se diz? É, que, nos, que alimenta o nosso corpo, que vem da sexual. Kundalini. A Kundalini, mas o chakra básico, uhum. né? Que fica no períneo. Então, é como se viesse desse mundo animal. Uhum. Não importa uhum. se é réptil, isso ou aquilo. Mas vem de lá, vem da terra. E, e sobe no corpo, né? E começa a acionar todo o todo, todo seu chakra raiz básico. E dali vai subindo e vai chegando na águia. E a águia é? É, ela está no alto. alto. Uhum. Ela vai para o alto da montanha. Então, mas está na terra, ela é da terra. São dois animais. Então, eles precisam se encontrar e fazer a Kundalini subir. E à medida que a Kundalini, a Kundalini vai subindo, os seus chakras vão despertando. Eles vão abrindo E a sua essência ela vai irradiando De dentro para fora E nós temos milhões de chakras no corpo E a gente cada precisa célula, Cada célula É, uma, é um chakra Uau. Cada célula tem você inteira lá dentro uhum. Se está você inteira Naquela célula É porque tem os chakras lá e do que, que a gente vai se alimentar, né? É. Armin, passa o tempo super rápido. Me diz Olha uma só. coisa, é. para a gente não se estender tanto. Eu quero que você uhum. fale, você vai ter duas formações agora, né? Dois cursos. Um é de, um é de radiação, e outro é de energia fia. É. Fala para então, gente. Então, é, eles são a eles energia, a medicina energética do terceiro milênio. É, em breve eu vou começar a dar também o, o, a... O registro da memória celular uhum. Que é onde eu abro o campo Bem interessante é, Mas esse campo ainda está só comigo Ainda não tive essa permissão no, Na determinação das aulas tá. E é uma coisa que vai levar dois, três anos né? uhum. é, Mas entra a radiestesia magnética E a energia fria vibracional curadora Vão ser nos dias 8 e 9 A radiestesia magnética imantada Eu dou o pêndulo e dou apostila Tá. É, e tem também os, as imagens, né? Tem lá. Tem as imagens dentro os da. Os gráficos. Você. Os gráficos, é. E de, e nem, então, você, o, o pêndulo é só de cristal ou pedra? Nós só usamos pêndulo de cristal ou pedra, porque a minha identificação maior é com cristais e pedra, uhum. né? Adoro madeira, mas adoro madeira na raiz tá. a árvore. Uhum. Eu gosto de abraçar. Né? É ali que eu, que, eu, que eu entro em comunhão com a, com a madeira mas no do pêndulo é cristal ou é pedra vai ganhar o pêndulo vai ganhar isso e quando a pessoa aplica automaticamente ela já está pondo um pezinho na energia, Fria Vibracional Curadora, que é estrelar, mas ela é estrelar e vem para a Terra. Tá. Ela tá trabalhando junto, entendeu? Como é que você trabalha do pó eu vim e para o pó eu vou, se você não tiver o espírito e a emoção? É uma coisa ligada, integrada. Uhum. Essa é a medicina energética do terceiro milênio. Então, fazendo a radiestesia antes, é. eu já. Estou com o um pezinho na energia Isso. fria. E a energia fria vai ser nos dias 15 e 16. Que é um fim de semana são depois. Dois, é, são dois finais de semana. Vai das 10h30 até as 6h30, 7 horas da noite. O pessoal não quer ir embora. Quando começa, ninguém quer ir embora, né? é, é prática também? É, é, é 98% de prática. Tá. Não adianta você sentar e ficar falando, você vai dar as informações e vamos praticar. E as informações também vão sendo colhidas Durante... à medida que eles vão fazendo. E as dúvidas surgem é. naquele momento, né? Isso, e vai surgindo como que é isso, como que é aquilo. Isso para mim é aula. Mesmo quando eu era professora, eu dava aula em escola, uhum. meus alunos sentavam em círculo. E é uma forma prática de é. aprender, né? Porque e, a gente e, interage. E na minha matéria, eles fechavam a USP. Eles passavam no vestibular direto. Ah, né? Então, temos dia 8 e 9, o curso de radiestesia. Dias 15 e 16, energia fria. E a vibracional cu curadora. E energia fria, fria, vibracional curadora. É a frequência. E né? a radiestesia é radiestesia magnética imantada. Isso. Tá. Quem quiser informações, entra em contato por onde... Pelo meu celular, hum. WhatsApp, que é o 99946... Hum. Ai, não! 9... Ai, esqueci o nome. Daqui a pouco ela lembra e fala. 99675... 99675... 5250. 5250. Eu vou repetir para você. Se interessou, curso de radiestesia, dias 8 e 9... Agora de fevereiro mesmo, tá? E energia fria, dias 15 e 16. Telefone de contato é um WhatsApp. Manda mensagem, obtenha todas as informações. O telefone é 99675-5250. Lembrando que radiestesia, já, você já sai com o pêndulo para poder já trabalhar. Com a apostila, com tudo. Não é? Né? É, é, Sim, código de área 11, que está em Santana, código 11. Aqui em São Paulo. Pertinho do metrô, é, gente, é. fácil o acesso, não é verdade? E um curso complementa o outro. É interessante então a gente fazer os dois. É, cursos. Eu, eu recomendo fazer os dois. Mas se a pessoa no quiser fazer dá. um, não, ela pode fazer separado, que ela vai estar, tá, vai, vai estar bem na formação do mesmo jeito. E também o meu atendimento, né? Que eu, a, eu, eu, eu são Conjunta. seis sessões. A pessoa vai primeiro para a consulta e depois as seis sessões. Uhum. E também nessas uh, as três últimas sessões, que é a radiestesia e a energia fria, pode se fazer com meus alunos, que é bem mais em conta. Tá. Também, né? né? Eu tenho três, quatro lá que atendem, que são a beleza. E agora vamos ter lá em Chapecó, né? Você vai para lá? Com a Luana. Em breve, mas ela veio para cá. Agora está pensando... Porque foi assim... Uh... E, e, e realmente nós vamos fazer o um intercâmbio muito legal, então o telefone de contato é código 11 99675 5250 estamos terminando estou estourando, YouTube. deixa uma mensagem pode falar do Youtube ah tá, o pessoal pode me procurar no Youtube, Degur Mediano no Face, no Instagram vai me procurando que vocês vão me achar e tem bastante matéria né? e gente, quando forem no Youtube põe lá a live a, um, a like joinha joinha <risos> aperta o dedinho lá no no no sininho Isso. e se inscrevam também tá Sim, bom no e canal. vão me acompanhando né Jean pessoal você quer uma mensagem, uma mensagem. seja você também mais um responsável para que o nosso planeta resplandeça a cada dia não fuja de você não mascare você. Olhe para você como você olha para o outro que você critica. Você vai melhorar muito a humanidade. Isso aí. Obrigada, Armin de Gourmandian, que está aqui com a gente toda quinta-feira, às três e meia da tarde. Isso. É isso? Isso. Procura no site da vibemundial.com, vibe mundialfm.com.br tem todas as informações da Armin, e a siga no, em todas as redes sociais, Armen de Gourmandian, em todas as redes é com esse nome, tá? O telefone de contato é 996 75 -526. Um grande beijo a todos, uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Até lá. Obrigada, Obrigada você, você acaba de ouvir Programa.